Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no, no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo, você receber as notificações. Hoje eu venho com mais uma resenha de livro aqui pra vocês, aproveitando aí a quarentena para quem quiser aprender a fazer crochê esse livro específico vai ser lançado no dia 10 de agosto, mas lá no site da GG Brasil tem várias outras opções. Inclusive, desta autora da Mola Mills, que, gente, tem cada livro top dela, sério. Aqui no finalzinho desse livro aqui mostra, olha... Eu já mostrei esses livros aqui pra vocês, eu tenho todos, eu tenho, eu faço coleção dela e vale super a pena, porque realmente tem todo o passo a passo, explica como fazer os pontos se você não sabe fazer nada, do zero. Aqui explica tudo e é bacana porque você não precisa comprar só um livro pra aprender. Então, neste livro já ensina e já tem todas, a, tem 35 desenho, desenhos aqui pra você tá fazendo. E se você já sabe, é bacana porque tem todo o passo a passo ensinando a fazer Novos projetos aí pra vocês, né? Então, se você quiser comprar esse livro, no dia 10 de agosto ele vai ser lançado no site da GG Brasil. Gente, a GG Brasil é uma editora top, eles têm vários temas lá de livros, tá? Não só de crochê, tem de corte e costura, tem artesanatos, tem muita coisa, não só voltado pra esse mundo nosso, né? Mas tem outros tipos de temas, então, se você quiser dar um livro de presente pro marido, pro filho, entra lá pra você conhecer a GG Brasil e eles sempre têm muitas novidades no site e preços incríveis, Gente, eu sempre falo para vocês: livro, sempre invista um livro, porque livro é conhecimento e a gente sempre tem mais a aprender, tá? Então, vai lá, faz investimento, porque livro é investimento, você tá investindo no seu conhecimento. E não pense, ah, eu já aprendi tudo. Você nunca aprendeu tudo, você sempre vai ter mais coisas para aprender em todos os sentidos aí da nossa vida. Então, livro é um investimento que você não tá, você não tá gastando dinheiro, você tá investindo, investindo em você, tá? Então, eu vou mostrar esse livro, vou fazer a resenha para vocês, lógico que eu não vou mostrar o todas as páginas, né, gente? Porque esse livro tem exatamente, vamos ver quantas páginas ele tem. Ele tem 207 páginas, então não tem como eu mostrar todas para vocês que o vídeo ficaria enorme. Bom, vou começar aqui mostrando para vocês, se vocês quiserem dar um pause para ler, tá explicando tudo certinho aqui o que vem no livro, tá? Eu vou ler só o primeiro parágrafo aqui para vocês. Depois dos famosos Crochê Moderno e Crocheteria, que são os livros top dela, já tem tem lá no site da GG Brasil esses dois disponíveis, tá? Aqui estão 35 novos desenhos de Mola Mills, lindos como sempre e fáceis de fazer. Uma grande oportunidade para se jogar no estilo atual e inconfundível da nossa guru finlandesa do crochê. Gente, sério, as coisas que ela faz é incrível, e é muito bacana, então vamos começar aqui, né, no comecinho, tá? Então, como eu já disse, aqui tem a foto dela, olha, tá contando a história dela. A tá? minha amiga veio fazendo isso daqui no livro, dobrando o livro, ela tem um infarto, a Ana. Gente, ela, ela nem empresta os livros dela justamente porque as pessoas fazem isso, mas eu tenho que fazer, né? Porque senão vocês não vão conseguir ver. Então tá aqui, gente, olha, todo bem ilustrado, super top, ó. Aqui vem todo o índice, aí começa o livro, Aqui, ela vem aqui dando uma introdução, tá? Olha aqui que bacana, já no comecinho, olha isso, gente, como usar este livro. Então, ela vem explicando tudo, gente, é pra quem é iniciante mesmo, tá? Aí tem escolha o desenho, ela explica tudo, escolha os fios, pontos, e aí vem explicando como que você vai fazer pra usar o livro, e Olha isso. Não sabe fazer os pontos? Não tem problema, gente, porque aqui ela explica os pontos, todos os pontos que você vai precisar para fazer os projetos que estão aqui nesse livro. Então, é muito bacana, é muito didático, então, você vai sim aprender. Aí, começa. Então, gente, olha as opções. Aí, tem aqui, eu vou mostrar o primeiro para vocês e depois eu vou folhear mais rápido. Tapete. Aí, tem o desenho de como vai ficar o tapete, explicando aqui bonitinho. Aí, vem aqui, instruções, pra você fazer esse, aquele tapete lá que eu acabei de mostrar. Tá aqui. Aí, tem o gráfico aqui, gente, tá? Ó, tá vendo? O gráfico certinho pra você. Outro tapete, aí é outro modelinho, mesma coisa. Olha só que bacana, instruções, gráfico. Olha aqui como o tapete é usado, tá? Aí, gente, tem bolsa, olha. Agora, eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Tá? Bolsa pequena. Então, esse livro, ele tem várias opções de tapete, bolsas, mochilas, necessaire, colchas e até poste post para decoração, gente. Então, ó, bolsa. Agora eu vou falar um pouquinho mais rápido, senão, né, vocês vão ficar aí cansada de ver. Ó, tapete. Olha que lindo esse tapete. Tá vendo? Então, ele tem aqui, olha, as instruções. Bolsa, novamente. Ó, Deixa eu ver o que que é esse aqui, vamos ver aqui. Bolsa, é uma bolsa, olha que legal, essa bolsa, ela é bem diferentona. Olha, outro tipo de bolsa. Mochila, que eu falei que tem, então tem algumas opções de mochila. Tapete, novamente, olha. Colcha, que eu falei pra vocês. Então, gente, olha, tá aí sem fazer nada na quarentena? Tô falando, já faz uma coxa. Vamos aí dar uma, uma repaginada na casa, né? Olha, tem todo o gráfico explicando certinho como que você vai fazer. Gente, é muito bacana. Olha cada, cada peça linda. Ai, ah, capas de almofada, acho que eu não falei, né? Tem capas de almofada. Bolsa pequena. Acho que é aquelas bolsinhas de mão, né? Bolsas maiores. Essa bolsa, essa mochila aqui, eu achei ela maravilhosa. É uma das minhas preferidas, na verdade, daqui. E os tapetes, gente, eu amo tapete. Olha cada tapete, isso aqui não é tapete, dá para você pendurar na parede. Falando em pendurar na outra colcha, olha, e falando em pendurar na parede, tem aqueles pôsteres agora, olha, bolsa quadrada, que tá usando para você pendurar na parede de decoração, né? Então, eu achei muito bacana essa opção também. Cadê o pôster? Vamos achar. Tapete. Onde que eu vi esse pôster? Ó, pôster. Olha isso, pra você fazer pendurar na parede. Tá usando muito, gente, com, como decoração, peças de crochê, tá? Então, fica muito bacana você fazer aí e pendurar de enfeite aí. Como eu falei, dar uma repaginada aí na casa, tá, gente? Então, olha isso. E aqui, no finalzinho, cuidados com as mãos, né, gente? Porque quem é artesão sabe que você tem que ter um cuidado. Falou a pessoa que nunca parece com a unha feita, né? Mas, é sério, eu vi a mulher... Vou até fazer minha unha depois dessa, viu? Mas, é... a gente tem que ter os cuidados aí com as nossas mãos, né, gente? Afinal de contas, é o nosso instrumento de trabalho. Então, tá aqui, olha, materiais que ela usou no livro... Olha, agradecimentos, tá? E tá aqui o livro, mais um livro aqui de crochê da Mola Mills, que é top, gente. Como eu falo pra vocês, invistam, tá? No seu conhecimento, que são os livros. E esse livro é muito bacana, porque ele dá todo o passo a passo, ele ensina como usar o livro, ele ensina como você fazer os pontos. Então, e tem todos os desenhos pra você ver como que vai ficar o seu projeto, é muito bacana, vale a pena Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos, nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais uma resenha de livro e eu espero vocês em um próximo vídeo.